Oiê, tudo bem? Então a gente vai fazer perguntas e respostas. Ah, vocês podem é, perguntar o que vocês quiserem, tá? para quem entrou aqui, essas, essas pessoas que entraram aqui. Pergunta pessoal ou generalizada, não tem problema. Eu sei que muita gente está passando por, é, por várias situações difíceis. Denise, oi Regina, tudo bem? Tudo bem com vocês? É, então, a gente está aqui para compartilhar, é, lembrando que eu recebo a mensagem para nós, tá bom? Não é uma coisa que é uma opinião minha ou uma visão dual, como a grande maioria ainda insiste em sustentar, é, ou se colocar muito maior, ou se colocar muito inferior a qualquer coisa. Não, aqui vem direto de um lugar que a gente precisa ouvir. É, com muito amor, com muito carinho, mas também com muito vigor, para a gente parar de perder tempo em lugares que estão nos machucando, tá bom? Rosilda, tudo bem? Sejam bem-vindos. Deixa eu ver se a Nívia entrou. Ainda não. Bom, até que a Nívia entre, eu vou ver se eu faço uma ancoragem aqui, para a gente ficar bem ancoradinha nesse amor, nesse carinho. Nessa força, vou pôr uma musiquinha legal aqui. Então, eu vou pedir para vocês só fecharem os olhos, para a gente entrar nessa energia gostosa da verdade. Né? Não culparam um alguém pelos seus problemas, mas da verdade sobre a sua responsabilidade para com a sua alma, porque é isso que a gente veio fazer, cada um tendo responsabilidade pela sua alma, mas vivendo em fraternidade fechando um os olhos, comecem né, a sentir o ar, entrando e saindo lentamente. Quero agradecer a, a fonte criadora por toda a nossa vida, por cada pessoa que está aqui, para todas as pessoas que vão assistir e para todas aquelas pessoas que nem sabem que eu existo. Quero agradecer em nome de toda a humanidade por este momento, por nós estarmos nos reconhecendo como a verdade na fonte, criadora, A verdade de quem somos, a verdade de um lugar mais afetuoso, amoroso, que nos levanta, que não encobre as dificuldades que precisamos enfrentar, mas que mostra e nos coloca em pé. Então quero agradecer a Ponte Criadora por este momento. Obrigada pela vida. Obrigada por essa roda cálida que nos colocou neste momento. Quero agradecer a guarda dos anjos e atuais que está fazendo. Agradecer o Mestre Jesus Cristo e todos os grandes Mestres, inclusive o nosso Mestre interior, por toda a ajuda que tem oferecido. Obrigada pela ajuda impensável de vocês. Obrigada por não desistirem de nós. Obrigada pela paciência. E obrigada pelas belíssimas mensagens. Me abro aqui, de corpo e alma, para receber de forma clara, verídica limpa, sem distorções, a mensagem que precisa ser passada. Eu agradeço, eu agradeço e me coloco à disposição. E que todas as pessoas aqui recebam daquilo que Precisam neste momento, caso elas queiram, porque são elas que escolhem estar bem ou não. Obrigada, Deus, por nos mostrar que a verdadeira responsabilidade do meu salvamento sou eu e cada qual com o seu. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu, Deus, oh. nossa que energia linda, Ei, Índia, <risos> Índia, seus Tudo cabelos, bem-vinda, bem é, eu que agradeço tá falando, a oportunidade, tô, o pessoal tá falando que meu, meu som tá baixo, tá baixo, é, eu ia comentar isso, se você me ouve, porque eu tô te ouvindo bem baixinho, até achei que era algum problema aqui, Peraí, vamos ver. mas tá bem baixinho mesmo, mas sempre, gente, eu vou ver se eu compro outro telefone. Porque é, eu acho que é o meu telefone. Bom, tá melhor? Está tá melhor? Para mim tá mesmo do mesmo jeito. Está ruim igual? tentar aqui o máximo que eu puder. <risos> Ainda está baixo. Tá muito Melhorou. baixo? Agora você fazendo assim fica bom. Tem que pôr assim, é. Isso que eu estou falando é. bem alto, que eu já estou invocada. Ó. <risos> assim fica melhor? Eu vou pôr. Aqui. Tá. Assim. Está <risos> ótimo, pelo menos e... aqui, não sei para a turma. Aqui está melhor. Está bom para vocês? Melhorou? Ai, maravilha. Gente, agora não tá mais baixinho, né? Vamos colocar salto, tá bom, opa, sim. Yeah. E, obrigada por estar tá aqui, né? obrigada mesmo. Imenso prazer. Pra Boa tarde a todo mundo. Todo mundo que escolheu estar tá aqui. De amor, de coração aberto, né? É, a gente está tá passando por, uh, por muitas coisas e muitas emoções estão vindo à tona. E, e eu estou percebendo que muitas das pessoas não estão sabendo lidar com essas emoções que estão vindo. É, o trabalho que a gente tem feito, e não só através do Projeto Sananda, mas em outros canais também, uh, é justamente de dar estrutura para que você saiba enfrentar a limpeza que viria do emocional. É, eu acho que as pessoas escutam, é, nossa, é, ouvi que eu sou de outro planeta, ah, E ouvi que eu estou desassociada a esse personagem, estou me sentindo desencaixada. É, as pessoas dizem que estão começando a sentir ou leem. Ah, então talvez um dia vai acontecer comigo. Mas a grande maioria que está acontecendo, e especificamente hoje eu recebi muitas mensagens assim, as pessoas não estão sabendo lidar, e elas leram, elas se prepararam, mas na hora que estão sentindo na pele, entraram em surto. Então, eu queria muito que vocês se acalmassem, porque o trabalho de muitos outros canais, das mensagens que estão vindo, foi justamente te preparar para esse momento de você sentir na pele que você é muito maior do que esse personagem que você nasceu aqui ou eu como Marise, a Nívia como Nívia, ou uh, cada um aqui, a Larissa, a Karina, todo mundo, a Ricardina, nós não somos só isso. E expandir é perceber que não o é tão somente isso. Então, no primeiro momento, assusta. E é isso que a gente tem falado bastante. A Nívia passou por bastantes rompantes dessas personalidades também, né, Nini? Então, a gente pode estar... Tá dá aqui vários exemplos, e eu também posso dar alguns, é, para ajudar as pessoas nessa sustentação. O que, que você fez, Ney, quando você percebeu que um personagem, seja uma memória de dor, ou qualquer coisa que você estivesse vivendo, uh, o que, que você fez para superar, aceitar? Conta um pouquinho para gente. Eu vou dar um exemplo aqui dentro do, do personagem mãe. né é, Não sei se todo mundo que está aqui tem filhos, mas isso também se aplica para qualquer outro contexto. É, a gente tem ali um ímpeto, um algo que é inconsciente, que é uma necessidade de salvar, né, de entrar na frente e privar qualquer tipo de sofrimento, ou qualquer tipo de experiência ali, né, com o filho. Quanto menor ele é, mais a gente é, tem essa sensação, dessa necessidade de carregar. Então, quando isso se soma a uma culpa, né, porque você percebe que sofrendo, ficando nervosa, é, não dormindo à noite, é só um nível de percepção, uma maneira de conduzir, né? Mas que o que aquela criança vai precisar passar ali, não há controle, não há choro, não há, não há nada que possa ser feito, né? Então, a não ser a consciência de que aquela criança precisa de um cuidado enquanto ela está ali... É, na esfera do seu 7, 8, 9, 10, cada vez menos você percebe que você precisa intervir ali, né, mas na prática para mim foi entender que era uma escolha, né, então a criança lá entra em alguma em uma, uma crise ou algum contexto ali de enfermidade, e se você para, tem o um ímpeto de respirar, e respeitar que é o processo dela, porque enquanto encarnada é uma experiência, assim, então, Sair desse controle, desse lugar onde você se coloca como maior, e perceber que você está ali desobedecendo uma lei que é muito maior, isso vai trazendo uma leveza, né? E como falar em leveza numa situação de enfermidade? O que, que fica mais difícil? Porque aí vem todo o contexto externo, familiar, para te cobrar. então, nossa, mas você não levou no hospital? Nossa, mas será que isso? Será que aquilo? É, é o tempo todo o teste para você... Olhar para dentro e perceber se você está validando aquela escolha sua. Né? E assim, eu falei de filhos, mas isso para qualquer relacionamento né? profissional, é, na escola, na escola da vida. né? Então, eu percebi que não há possibilidade de controle, a não ser a minha escolha né? de fazer com que as coisas fluam. E dói, né? Dói. Dói. Sim. Se você resiste, dói. Nada. A gente não veio para resistir coisa alguma. Né? É. A ideia de alguém, né? você pode escolher como você vai estar né? é. adiante ao que as pessoas estão fazendo. Ou o processo que você está vivendo. E volta no ponto que a gente estava falando, até a Michelle, ela falou assim, ó, é, eu mesma, essa semana, estou me sentindo pouca, para mim, como se tudo que sou hoje não faz sentido. Não é Uma, é coloca mesmo. o microfone mais perto de novo, eu não sei se para todo mundo, mas para mim também está... É, eu acho que o microfone não está bom, e aí é, eu preciso trocar. Então, Desculpa, te vou... interromper. Imagina, não, sim. obrigada por avisar. até vou carregar o outro aqui, mas está melhor assim ou não está é, Assim, assim está bom. Assim está melhor? Sim. Bem <risos> Obrigada por falar Então, lindona é... Michele a... O que está vindo à tona agora Não é só um algo de fora Tem também Energias de fora Mas é principalmente O que ressoa dentro de você O que já estava Obscurecido Que você não percebia do seu inconsciente ou do seu subconsciente. Eu falo isso, gente, com, com todo o respeito, as pessoas que estão aqui, porque para mim não foi fácil eu ver o meu subconsciente, o meu inconsciente. Não foi uma tarefa fácil. Foram muitos anos me vendo assim sistematicamente e era assustador. E aí mais assustador depois quando você olha para tudo isso e você caminha e e ainda ver as pessoas se enganando, achando que sabem tudo de si. E que, na verdade, elas estão sendo manipuladas pelas escolhas do passado que estão no inconsciente delas, porque elas ainda não conhecem a si mesmas. Lógico, Isso. elas foram criadas para ter medo de tudo. Então, é. se eu tenho medo, eu quero me livrar logo disso e eu não vou ver. E se então, isentar, né, Má? Se isentar. Esse que é o ponto. Porque aí você só dá o poder para o externo, você, você se isenta, você se coloca numa situação ali é, é, que pode chegar até num contexto de vitimismo, né, e aí você fica paralisado, você não anda, é, é, a coisa tende a, o, o caldo tende a entornar, né, por quê? Porque você está acumulando. Assim, são provas, né, são, são vários conte os contextos, eles não vão parar de surgir. E você, nessa, nessa paralisia, entendendo que você precisa só reagir ao que vem, não reagindo, porque você virou vítima, se acumula. E aí o peso, né, até ficar insustentável, e aí as doenças físicas vêm, e a gente sabe é, é, ao invés de, de, de perceber realmente o que você está dizendo, né, é, tá, se está tá vindo é porque está ressoando. O que está no externo está no interno, né? Perfeito que você falou. Até no, no livro Conversando com Deus, lá para o finzinho dele, que eu estou terminando um, é, ele fala, é, que o dono Osho fala assim, ah, e as doenças? Eu sempre tive problemas com doenças e não sei o quê. O que eu faço com isso? Como que você pode deixar esse tipo de coisa, Deus, acontecer? ele, nossa, mas veja que curioso é, eu não inventei nada, você você gosta muito das doenças Deus falou, você adora tomar remédio você adora ser vítima, então eu não tenho culpa de nada você que escolhe, agora se você não está satisfeito com as doenças, e parece um absurdo né, isso foi é eu que queria isso, pô, é e é difícil a gente assumir, né? ter o culhão de assumir então, assim, nós somos almas que vieram com buracos muito grandes, né? mas buracos que estão gigantes, porque a gente escolheu manter esses buracos gigantes. A gente veio aqui olhar para cada um. Vai levar um tempo? Vai! Pode ser mais fácil e mais leve? Pode. Mas o começo nunca é, né, Nil eu preciso falar, porque às vezes as pessoas falam, ó, oh, rapidinho, tá, rapidinho, o, o, desculpa, gente, o escambau. Tem gente sofrendo pra caramba que não encontra a saída. E quem diz que tá tudo bem, você está se enganando, porque você não está sendo verdadeiro com você. E quando você olha de verdade para as suas feridas, você entende que antes não estava tudo bem. E você assume que não estava tudo bem. Esse é o caminho, né, Ani? Um doce. É, é essa inércia que eu disse, assim, de repente você é, sobrevive, né, porque a gente está na sobrevivência, até virar essa chave, né, do se apropriar e realmente viver a partir da entrega. Então, quando a gente está ali fechado, passa o período que for, assim, não tem certo, não tem errado, a gente está falando de um livre-arbítrio, né, é, mas é uma escolha também não entrar em contato. E tá tudo bem. Em algum momento você vai precisar, porque a conta ela tá ali, você escolhe o, o tempo que você vai é, saborear e o tempo que você precisa para digerir aquilo, né? É... E não há outra maneira senão as relações, né? Porque a gente também vê muitos, assim, contextos onde existe a necessidade da. É, de uma pausa, de uma introspecção, sim, para se ouvir, né? Mas quando eu escolho é, me esconder, quando eu escolho me excluir, qual é a linguagem implícita, né? Eu estou querendo olhar para si, para né, dentro, eu estou querendo é, me abrir para as pessoas que estão se apresentando, porque, de novo, o contexto externo, ele só está batendo ali, olha, essa pessoa é um agente, ela, ela está nesse meu contexto de vida, meu serviço, né? O que, que ela está querendo me mostrar? Então, é só a gente entender que existem essas fases e que tudo são escolhas, né? É o tempo da pausa, é o tempo do play, é o tempo que eu vou querer é, tirar férias de mim mesma, porque é sempre eu comigo mesma, né? Não é tirar férias do, do vizinho, tirar férias, férias daquele familiar, que eu né, julgo que não está fazendo muito sentido, é sempre férias de mim mesmo. O que a gente está dizendo aqui, né, Mar? É, é só dá isso. dá para tirar férias de si mesmo? <risos> Exi isso existe uma vez, uma grande amiga minha, ela, ah, parei, porque eu falei, nossa, para mim não tem parar o aprendizado, <risos> ele está em toda parte. Você vai fazer uma viagem... Nilson o som está baixo? Porque o pessoal está reclamando muito aqui que está baixo. Não, agora, Ainda tá agora, baixo? agora se você segurando pelo menos para mim está tá bom. Eu não, não tá, vi mais tá alguém bom. aqui. Eu, eu prometo arrumar aqui ou comprar outro telefone, porque eu acho que é o meu telefone mesmo. Se eu gravo o vídeo, eu tenho que pegar um aplicativo, aumentar o som. Não sei por que o som do meu celular é tão baixo. Mas, enfim, ó, a gente não tira férias de si. A gente pode... Escolher uma história de se enganar. Ah, eu vou me enganar e, ok, eu vou dar uma descansada que eu estou ah, cansada de mim mesmo. Porque não é o mundo, você não está cansado do mundo, você está cansado de você. Né? É, aí chega o um momento que quando você aprende a lidar com as suas emoções, mesmo reconhecendo que leva tempo para equilibrar algumas emoções, ali é que leva mesmo, ela precisa de um... De um tempo de maturação, igual as estações do ano, a gente vai brotando, brotando, brotando, aí vai, gostoso. E fica firme, fica. Você chega num lugar de firmeza. Todo mundo, é super comum, mas para a gente chegar nesse lugar de firmeza, a gente precisa aprender a olhar para si mesmo o tempo inteiro. Né? É, então eu falo, é, não fujam de quem vocês são, é, não culpem ninguém por nada porque tudo se trata de você, afinal de contas. É, os seus pensamentos, Sim. suas ações. Ah, não tem como, até a Sandra falou que a gente, é muito importante isso, Ni, ou, ou, é, isso, Nívia, a gente sabe conscientemente que não tem como controlar, mas ainda funciona nesse esquema, acho que ela estava falando da, das crianças, né, das pessoas de fora. É, e que delícia, que bom, imagina você carregar esse fardo você ter que controlar alguém, coisa mais louca, de onde a gente tirou isso? É mais difícil, é muito mais fácil quando você solta e escolhe compreender, mas para a gente compreender fora, a gente também precisa compreender a si mesmo, não é, Nívia? Sim, Ma, é, desde que a gente se conhece, a gente conversa muito a respeito, né? e você sempre enfatizou, por isso é importante o autoconhecimento, porque em qualquer circunstância, você sai na rua, dá uma coisinha no estômago, opa! É, ter essa sensibilidade, esse amor para pausar, para respirar, para entender o que está acontecendo, para perceber o que, que é seu, o que não é, o que, que pegou, foi uma fala, foi um lugar onde eu entrei. E, e isso cair tá disponível para todo mundo, e cada um no seu momento, né? É, sempre foi muito importante esse tipo de, de troca. É, porque hoje, por exemplo, eu consigo entender, perceber o que é meu. É, e a gente já teve, inclusive, situações juntas, né, em reuniões. Em, em Tudo que a gente se coloca para fazer no amor, né, na abertura, é a hora que você está sendo trabalhado. É, é, são, são os degraus ali né, que se materializam para você poder subir nessa escala de evolução. Então, você está pagando o preço, você está se abrindo, está é, saindo da reatividade, porque também é aquilo, se você não está aberto para experienciar, você só está na reatividade. Né? Acontece no externo, eu reajo, eu me defendo. E aí, e aí, é sistema de crenças, principalmente quando a gente fala no que acontece dentro de casa, com os familiares, com o pai, com a mãe. Ah, enfim e, e, e sim quando você resolve escolhe no amor é, se trabalhar né quem sou eu como é que eu me sinto quando fulano fala isso é, quando eu me coloco num grupo de estudos a gente vai percebendo né vai se percebendo é, se você não se coloca à prova quem é que vai fazer isso por você alguém vai vir e vai jogar uma pitada ali né? foi o que você falou, as férias elas são que... férias ilusórias, né? Porque de um, num, de um, de um jeito ou do outro, você vai precisar acordar para si mesmo. Né? Porque Mas. você tá em você. Não tem como fugir. Aí que é o pulo do gato para você cair na ilusão dos, dos personagens. Só que aí você vive hoje cedo, vem um uma canalização muito bonita, e me veio uma, uma imagem que nós somos como uma harpa linda, dourada, assim, gigante, com aqueles acordes maravilhosos. E aí os acordes eram cristalinos, assim, a coisa mais linda. E aí, e só ficava tocando um. Acorde, tum, tum. Eu falei, por que só tocar um? Ele falou, é assim que vocês vivem. Só com um acorde, mas vocês são a música toda. E vocês precisam saber que todo o acorde são vocês, então vocês vivem nem pela metade nem 1% por cento de quem vocês são quando vocês caem em ilusão não enxergando que vocês são a harpa toda maravilhoso, né? aí você fala, ai, ai, ai, ai, ai, e eles falam vocês precisam tocar a música inteira porque vocês estando inteiros, vocês vão fazer com que os outros se lembrem que eles são harpas também, e não tem uma forma certa, viu gente, que nem o o Almir, obrigada, viu, maravilhoso, ele falou assim, ai, tantas lives hoje, Ó, temos muitas ferramentas de luz para ajudar no nosso despertar, não temos mais o direito de lamentar e reclamar das situações do dia, temos muito que agradecer, gratidão, Sananda, Jesus, meu querido, muito obrigada, eu preciso te fazer um alerta, se você está sentindo necessidade de reclamar, Será que não é um acolhimento desse seu eu, dessa sua personificação que precisa ser vista para você experimentar ou reclamar? E se você fizer isso com dignidade e sendo responsável, porque de repente você foi acometido por uma situação que você realmente não gostou, será que existe essa santidade que as pessoas colocam? Ah, é bonzinho, Eles, né? As pessoas, essas pessoas só agradecem. Será que Jesus foi assim? E aí, minha cabeça fez assim, agora, pff, não, <risos> Falou, não, não, tem que falar, tem que assumir, para a gente tocar a harpa toda, é importante reconhecer, Ai, não, eu tô sentindo dor, mas eu não posso sentir porque é errado. Meu Deus. Não, gratidão, gratidão, gratidão. Sendo que, na verdade, você queria mandar um palavrão daquele bem gigante. Qual que é mais honesto? O que está mentindo? Não, gratidão, meu Deus. Ou aquele que fala, eu assumo que está doendo. Quem que vai acordar melhor no outro dia? Só reflitam sobre isso. O que, que você acha disso, Nhi? É o acolhimento. E é o autoacolhimento, né? Vou dar um exemplo. É... Tava com uma pessoa muito próxima da minha família e, a, e ela começou a reclamar para o esposo ali. É, Puxa vida, mas eu tô aqui, vocês estão ali brincando, você tá brincando com as crianças, mas você não dá atenção para mim. Nanana. E aí eu olhei para ela e falei assim, vai tomar um banho. Nossa, mas o que, que você está falando? Eu falei, vai tomar um banho porque você vai cuidar de si. Vai lá, vai lá. O, que, que, eu, o que, que é um banho? Você se cuidar, então, sai do... E assim, é um mecanismo, é um looping, é um looping, né? Então, assim, quando, fa, quando, quando, quando vem esse, né, essa euforia, ou, ou então, o, que, o, o, que, que, o que, que era o grito ali? Eu preciso de um tempo para mim, então eu vou lá e cobro do marido olhar para mim, me dar um colo, me dar atenção, ou então os meus filhos que nem olha para mim, olham para todo mundo. Tá? Precisa ser assim o tempo todo? Você está escolhendo... Que seja dessa maneira, né? Seu filho, seus filhos podem ficar ali com o seu marido e você pode tomar um banho, você pode, enfim, depois o banho, passa um creminho no seu pé, sai, vai fazer uma unha, não importa, é sair dessa programação e a gente não percebe. Nossa, a bonita aqui, o sobrenome era é, Nívia reclamância, sabe? Então, assim. Por quê? E, e assim a gente fala também dos mecanismos de repetição, né, meu? Eu estou ah, reclamando e estou dando voz a pessoas que não puderam fazer isso, a mulheres, enfim, da minha família, ok, até pode ser, mas eu escolho viver nessa distorção, porque quando vai eu estou reclamando. Desculpa o resto da vida. É, o que, que acontece com a minha frequência, com a frequência do ambiente, quem está ali? Né, eu, então eu escolho manifestar essa voz reprimida, ou, enfim, toda essa energia, essa frequência. Eu escolho dar voz no amor e não é cor de rosa, não é do dia para a noite, não é gostosinho. É o processo de autoconhecimento. Então assim, eu acolho, ok, estou percebendo essa raiva aqui, né? Então quem é que pode fazer isso? Conhece o marido que vai te pegar no colo, porque não vai ser suficiente. Ele vai te pegar no colo agora e daqui a pouco você vai pedir de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Então vai tomar um banho vai se cuidar melhor coisa você foi Mas, você, né? você deu um lindo conselho para pessoa de, de é, amor sabe gente e eu faria isso por mim é o que sabe e realmente assim e por que que eu dei esse exemplo porque se você não tiver na vibe do seu autoacolhimento que é o que só acontece através do autoconhecimento você não vai fazer você vai seguir na reatividade não vai sair do looping né e são escolhas, não é fácil. Não uhum. é tão simples, até a Denise está falando, eu estou no momento de exercitar a entrega e fé, eu achei que fosse mais fácil sair uh, do controle soltar, né? e soltar. E é bem isso que a Denise está falando, né? Quando mas isso, quando a pessoa está se colocando de forma profunda, é, esse é um, é um detalhe que eu gostaria muito de, de trazer aqui para vocês hoje, porque eu... eu eu percebo que às vezes a, a, as pessoas acham que chegaram, e aí a energia traz outra mensagem, e aí eu converso e a pessoa até se irrita quando você traz, e aí você vê que constata a verdade, porque a pessoa começa a se irritar, não, porque eu estou falando, mas então por que você está irritado? Se, se é tão verdadeiro isso que você está me falando, por que, que você está você tá protegendo o que aí que você não quer ver? Vocês entendem aonde chega? Até quando vocês entram em alguma discussão, você fala, não, eu estou ótimo, aconteceu, estou espiritualizado, uhul. Aí você chega para conversar com a pessoa, a pessoa começa, começa a ir contra o que você pensa, e aí várias sensações começam a vir e não sei o que, acredite. Você ainda está modulando e está tudo bem, a gente está aqui para isso, esse é o exercício. Quanto mais você reconhece e enxerga esse lugar, mais você vê a si mesmo. É, é, essa é a jornada da, da proposta desses vídeos que a gente coloca aqui, até do, do projeto presencial, que a gente vai fazer o último em dezembro e depois a gente vai mudar um pouco a dinâmica né, desses encontros presenciais. Uh, a proposta é ter coragem para se ver em profundidade. E aí todo mundo está percebendo que você precisa dos dias, você vai precisar das pessoas você vai precisar ter autocompaixão, senão não chega, gente, senão tem uma forte tendência a nem ficar no meio do caminho, mas conseguir uns, uns 5%, que já é de grande valia, estou desmerecendo, mas a brincadeira de que o túnel é muito extenso, ele é, e ele é, essa é a grande verdade, a gente só aproveita a jornada e muda esse cenário, porque você vai indo fundo, fundo, fundo, e isso não para. É, até hoje cedo, tive um relampejo de uma visão que eu estava até compartilhando com a Ni, e a gente não esperava, e era um negócio muito antigo. Essas coisas não param. Eu estou falando para lá de dois mil anos atrás, para lá, bem para lá. Como é que é isso? Então, assim, quando a gente se abre para a verdade, para se ver, memórias vão te abraçar. É, mas a gente só precisa ter essa coragem e não se enganar. É, ai ah, não, eu só preciso agradecer. Ah, eu tenho essa ferramenta porque eu não posso ser assim. Você está se talhando, você está tá usando um sistema endurecido, mascarando uma espiritualidade que você acha que alcançou. Na verdade, ela existe, ela está lá. Só que para a gente chegar nesse lugar, a gente usa sistemas que, que se talha que se machuca, que se fere, né? E aí a proposta aqui é trazer... Será que é tão difícil assim? Soltar desse sistema que machuca? Será que a gente está tão acostumado a se machucar como o próprio livro Conversando com Deus fala? Nossa, vocês estão muito acostumados a se querer mal. Vocês estão muito acostumados a tratar mal o corpo. Vocês falam que álcool é bom? Eu tudo bem, faço o que vocês acharem melhor. Mas... E aí ele fala, não é, mas tudo bem, vocês querem acreditar? Tá bom, eu posso eu vou fazer o quê? É. O corpo ele foi projetado para te deixar bem e viver numa máxima capacidade o tempo inteiro. Ele não o é, porque vocês não cuidam, vocês não fazem tanta atividade física, vocês pensam negativamente, vocês criam doenças sucessivamente... Vocês tomam remédios excessivos, vocês não procuram a natureza, vocês comem errado, e aí vocês matam uma coisa que foi criada para viver infinitamente. O que, que te traz de reflexão, Nia? Para mim entra muito a questão da, da realidade dual, né, Mar, quando você fala isso, porque... Como o nosso contexto aqui é, é dentro de um, né, de, um, de um cenário, de uma realidade de dualidade, é, tem muito esse exercício de você trabalhar o confiar. Porque quando a gente fala solta, é, aceita, o mecanismo que me vem antes de tudo isso é o confiar. Né? Por que eu controlo? Porque eu preciso me manter ali numa zona de proteção, né, manter aquela, aquela questão lá primitiva de sobrevivência, então eu me fecho, eu controlo, não corro risco. E a gente está falando de muitas informações ali que a gente traz aqui no nosso DNA. Né? Então, eu lembro que uma vez a gente você trouxe uma canalização para mim, e aí eu é, não me lembro através de quem agora, mas a mensagem foi, nossa, muito linda, muito profunda. Você pode abandonar suas armas. E eu vi a cena, assim, eu, eu, eu armada, né, ali invisivelmente, mas com uma crença, com uma percepção ali que não necessariamente dizia respeito ao contexto que eu vivo hoje. Então eu estou lutando e brigando contra quem? Contra mim mesma, porque eu preciso equalizar, entender, acolher todas essas personificações, essas memórias que, que vêm. Mas qual delas é a mais sublime? Em qual dessas versões eu posso me vestir? né? Qual é a roupagem mais adequada para eu poder fluir nesse agora, nesse momento? né? Esse para mim é o maior desafio. É como se você abrisse um guarda-roupa e falasse ok. Então, se você não está prestando atenção quando você acorda, você vai pegar qualquer roupagem tchum, e vai sair para o seu dia. Né? Então, o que faz sentido? Você está reagindo, você está brigando, você está lutando, você está se protegendo contra que então assim, o outro ele pode somar, e aí entra to em todo esse contexto que a gente está vivendo agora das eleições onde a gente vê pa um país né, representando essa dualidade de uma maneira extrema é, dentro do que nós todos acreditamos aqui, a gente sabe que o caminho não é esse, o caminho é justamente o que? O confiar, o se unir se in integrar né, então quando eu fiz esse mergulho eu pensei, por que, que eu sou tão controladora? Eu não confio eu não confio no fulano, eu não confio no ciclano, eu tenho a melhor estratégia, eu penso no melhor trajeto para eu chegar em tal lugar, eu que vou fazer a melhor pesquisa para ir não sei aonde. Então, assim, oi? Por quê? Né? É uma forma também de dualidade ser é assim. Também é um, um outro mecanismo. E aí agora a gente está aprendendo a soltar. São muitas camadas dessa dualidade. E a gente precisa prestar muita atenção essas roupagens, esses personagens. Ai, que coisa linda, né que você trouxe essa, essa metáfora. Porque é bem assim, a gente tem muitas existências aí sucessivas, fragmentadas em memórias e tudo vivo como se estivesse acontecendo nesse mesmo instante que, o é está tudo vivo em nós. Nós somos uma informação infinita, aí viva, trazendo respostas, reatividade, formas de pensamento, conduta, até o jeitinho que você anda, isso é influenciado, né? não só pela sua conduta genética, pela, pela experiência genética que você é como somatória, mas também por conta uh, da, do seu passeio espiritual por outras bandas, né? assim, em outras constelações. Mas a grande questão é que cada roupagem ela vai apresentar um algo que precisa ser visto de qualquer forma. Né? O que está me vindo de mensagem aqui para transmitir é que aqui, nesse momento, na Terra, nós estamos tendo a oportunidade de ter essa consciência desse imenso guarda-roupa cósmico de personalidades que a gente tem. O closet é nosso. A gente precisa olhar ele. Né? Não adianta, não eu não quero ver naquela parte da está bagunçada. Ai, não quero que aquela roupa tá furada, né Gente, mas ela é a sua roupa, ela é uma memória sua e não vai dar pra você tacar fogo, senão você vai sentir dor. Se você tacar fogo com raiva, você vai tateando o fogo em você mesmo. Uma memória sua é sua, ela precisa ser amada e compreendida. Então a gente vai lá, a gente costura essa roupa, a gente arruma ela, a gente tira os buracos, a gente fecha, né? Nada vai ser descartado. Eles falam, pelo menos, aqui, nenhuma memória ela é descartada, mas ela é cuidada. Tá? Aqui na Terra, a gente descarta de roupas, enfim, ou passa para outra pessoa, outra pessoa usa. Mas uh, eles dizem que, em contexto de memórias do que foi vivido, há necessidade de cuidado, de faxina, de ir na memória. Vai ter que ter essa visitação. Até a Marley falou: ah, as aqui as emoções são for estão fortes, né? Emotiva, gente, não tem um jeito de pular essa parte porque eu quero que seja fácil e leve. Ai, Marley, que delicinha, né? Claro que sim, o hoje já é fácil. Só que para ficar mais fácil ainda, a gente só precisa reconhecer o que foi vivido ou o mecanismo sustentado. A crença sustentada nas nossas personalidades. A gente está separando aqui, mas pensa tudo como um... É uma continuidade de histórias. Você pode ter trocentos mil nomes aí na tua alma, mas é uma continuidade, é uma vida só. Que norteia o seu sistema. Então, aquele sistema de... É, que antes a gente era torturado, né? aquelas cadeiras que furavam a cabeça e tal, esse sistema, de uma certa forma, ele ainda existe no nosso registro de pensar. As coisas não acontecem é, externamente como antes, né? cortem-lhe a cabeça e tal, mas dentro a gente ainda traz esse rastro é, desse mecanismo de pensar. E nós estamos sendo convidados a suavizar e já está acontecendo. É, porque pode ver, a gente está falando aqui de mil maneiras, de várias coisas, e de qualquer forma, a gente ou quer se safar e não quer enxergar a verdade de si mesmo. Né? Então são duas vias: né? ou eu agradeço demais e ah, não, não, eu estou fingindo, ou ah, eu, eu quero que seja muito fácil porque não, eu não quero. Não, é hora da gente ter realmente o colhão de se olhar. Quanto mais rápido você se olhar, mais rápido você se aceitar mas o seu guarda-roupa vai ficar bem arrumadinho aí dentro, né? Mas tudo que vocês estão vivenciando hoje, seja de surto ou sensações estranhas, quero me livrar disso, ai meu Deus, vou correr para o médico e tá? e não desmerecendo as idas ao, ao médico. Gente, estou recebendo um fluxo muito forte de energia, então só recebam com o coração essas, é, essas codificações que estão vindo, que não tem nada a ver com as palavras, tá? Deixa, vem, deixa vir, deixa vir. Tá na hora de vocês fazerem um algo muito simples se amar é só isso não tem dificuldade é que faz muito tempo que vocês vivem na dificuldade então vocês escolhem que seja difícil vocês estão sendo revirados do avesso para que vocês enxerguem aquelas memórias que te condenam, que não te amam, que te machucam, que cria um elo eterno, com tantas outras pessoas, tantas outras circunstâncias, te colocando num abismo sem fim. Esta é a finalidade de vocês terem nascido na Terra hoje. Se olhem, filhos, de uma vez por todas. Aproveitem cada instante, principalmente nesta que vocês chamam de verdadeira bagunça, num cenário político, no país que eu tanto amo. Que grande oportunidade de se ver do avesso. Porque depois disto, vocês saberão quem vocês são, ao menos uma parte. Sim, claro, não serão todos e já está definido. Filhos, filhas, já está definido. Ponto. Aceitem. Nós estamos aqui intuindo o tempo inteiro para este canal. Minha filha e amigo de longa data e é minha amiga, de longa data, que tanto me ajudou. Que eu jamais vou me esquecer. De cada ajuda, eu estou diante de bons humanos. Ora, todos são bons humanos. Mas eu estou diante daqueles que estão se lembrando que são bons humanos. E para se ver nesta retórica, é preciso realmente que vocês não queiram facilidades porque a vida de ontem não foi fácil. O que vocês escondem em seus corações não foi uma vida fácil. Parem de mentir para si mesmos. O amor também conta verdades, filhos e filhas. E está na hora de vocês trazerem esta força da tua alma para enxergar ponto a ponto e não se contar histórias tão pesarosas e tristes não precisa mais ser assim é saber o que foi e entender o que é hoje ou o que você sempre foi que está sendo revelado a vocês que precisávamos mostrar Filhos e filhas, este foi o sinal. Vejam a ti mesmo. E parece um verdadeiro rebanho de insultos e ferimentos. Autoflagelo e flagelo ao outro. Mas na verdade não é que vocês estão apenas se atacando. O ponto principal é outro, filhos e filhas. Na verdade, vocês estavam machucando a si mesmos por muito tempo. Agora é hora de parar. Agora é hora de conscientizar. Que a mesma mensagem não muda. Escolha ser sincero. E se fazer bem todos os dias, sem palavras certas, sem modelos certos, sem caminhos certos. Respeito. Respeito. No respeito, você vai se encontrar. Mas se você não respeitar sua dor, você não vai se encontrar. Então, não apenas a todos vocês, mas preciso passar uma mensagem direta. E esta minha amiga do passado precisa saber. Já conseguiste tudo o que vieste buscar. E como se consegue e se detecta o que consegue, o que quer se abraçando, você se abraçou, você escolheu se amar e se amar. É dizer sim aos desafios. Porque os desafios mostram tão simplesmente quem você é. E hoje, filha, você sabe quem você é. Portanto, filhos e filhas, saber quem é. É necessário coragem. Parem de se contar histórias. Olhem a verdade diante de seus olhos. Não é o mundo. São vocês. Obrigada. Nita, tudo bem? Tudo bem aí? O respeito e o amor. Sempre. Quando eu respeito a mim mesma, eu propago o respeito para o mundo. E ao me respeitar, eu faço isso do lugar de uma extrema amorosidade. Eu aceito que dói menos, né? Pra gente rir um pouco. <risos> Pelo amor de Deus que eu estou... Tô... Eu nem sei falar como é eu estou me sentindo aqui. É... é muito amor. Põe o microfone na boca, amor. Obrigada, Ani. É, o, o amor, ele... Eu acho que sai um pouco daquele romance, né? Do amor que a gente achava. É, o, o amor tem a leveza, mas ele, ele tem essa responsabilidade de você com você mesmo, né? Que eu acabei intuindo no começo da, da oração aqui que eu fui fazendo e, e veio... É, é olhar para você, é ser responsável pelo que você está emitindo, é responsável pelo que você fez lá atrás. Aí você fala, nossa, que sério, que duro, ah, vamos rir um pouco, vamos chamar os duendes. Não, gente, tem o momento da, da seriedade também, que é junto com alegria também, porque se você ri demais, você perde o eixo, né? Se você fica sério demais, você perde o eixo. São momentos, são costuras maravilhosas, né? São. É a harpa toda, como eles falaram, né? Tem o, o acorde do riso e tem o acorde da responsabilidade. Isso tem que tocar junto. Ele toca junto. Ele não, não toca sozinho, pesado, sustentando a harpa toda. É, então, a, a mãe Maria estava muito séria. Ela veio, ela veio muito séria, focada, mas com uma leveza, assim, com uma certeza do porquê de, de tudo isso que a gente não precisa focar em medo, que nada. É, agora é o momento da gente acreditar em tudo aquilo que a gente está lendo, recebendo, é, ou pessoas que estão acessando. Como que você está se sentindo, Ni? Para mim, é, quando foi dito assim que não existe um único caminho, é, uma única direção, me remete que quando você está aberto para se acolher, não importa o que surge, e eu não preciso esconder o que surge. O que importa é que eu, o que eu escolho validar. Porque se for sempre o amor, se vier um ímpeto de raiva, se vem um ímpeto de inveja, se vem um ímpeto de competitividade, se vem um ímpeto de prostração, não importa. Não dá para jogar debaixo do tapete. E por que, que eu estou dizendo isso? É, como pessoa que está mergulhada há muitos anos, assim como todo mundo aqui, a gente lê muito essa coisa floreada, né? É onde eu preciso ser grátis, lovers, gratitude, grátis sempre. Sim, ser agradecido, mas agradecer é o que surge. Então, se eu me irritei com alguém, se eu me irritei com uma mensagem, ok, vamos olhar, por que, que eu estou irritado? Então, para mim, o que foi dito de cada um no seu caminho, no intento de evolução, de se autoconhecer, sim, a partir de um amor, é um amor que aceito que surge. Olha, fiquei incomodada. Eu vou dar força para esse incômodo? Eu vou dar, eu vou dar força para esse movimento dentro de uma distorção, uma escolha? Que é o que a gente está vendo muito. As pessoas acessando as próprias feridas, precisando se proteger, e indo para as ruas da maneira que elas acreditam, né? dentro de uma dualidade. Então, é o amor, gente. É o amor. Exato. E não é vendido o amor. É vendido a dualidade. É vendido se proteja, Isso. né? Então essa essa essa parábola de não importa o caminho, em algum momento todo mundo vai chegar lá. Mas desde que o caminho, em algum momento, vai ser o amor. Para que surge. Vamos nos amar. Mesmo não sendo gostosinho. Né? Isso. É isso. Porque no começo não é. Porque é outra construção de amor. Até a Regina Furlan está falando. Marisa, eu não saio da depressão. É, nem da cama. Hoje, às quatro, vou ao psiquiatra. Já será a segunda tentativa. O primeiro remédio me fez muito mal. Sabe, Regina, o que me vem... É, você sabe o que, que eu fico feliz? você não está desistindo de você né? você está indo de novo é, só me vem o quanto você se ama e eu fico muito emocionada por isso de verdade por mais que esteja difícil por mais que a vida tenha sido tão dura e uma construção que está que passando você fala, não eu tenho minha fé, eu vou lá eu vou lá, eu posso tá, não estar tá conseguindo sair da cama, mas quem disse que eu não consigo sair, porque eu marquei as quatro e eu vou de novo. Então, a gente só está aqui te dando o máximo do apoio, eu estou vendo a sua mentoria te ajudando, te dando forças para você não desistir. É, e eu vejo força também na tua alma. Então, obrigada por isso, obrigada por você se dar um voto de amor na saída que você vai construir um novo caminho não é nem ela coloca assim já será a segunda tentativa meu amor por você quantas tentativas virão não é verdade uhum. é, esse é um é só uma é só uma maneira de mergulhar em si né existem muitas outras mas através dessa é... Você vai perceber e descobrir nesse autoacolhimento acolhimento outras maneiras de se perceber, né? De se abraçar, de se curar. Então, que sejam mil idas ao médico, né? É, é o que a Má falou. Não desista. E você não vai desistir. Não vai. Muito linda. Muito linda. Está muito amparada, de verdade, Regina. Sua cinta. A Rosilda, Anitta, falando oh, eu sinto que eu tenho algo grandioso para contribuir, mas eu não consigo expandir. Olha que coisa curiosa, Rosilda. Eu, quando eu era mais nova, eu tinha essa mesma sensação. E aí vinha o meu ego. "Ah, eu vou montar uma instituição, eu vou montar um centro espírita. Tchá, tchá, tchá, tchá. Falei, nossa. Aí eu fui trabalhar numa ONG, na época, e essa ONG me ensinou muito. A Anitta sabe qual que é a ONG, né? o Anjos da Cidade. Uh, foi me ensinando, foi me tirando desse lugar grande, humano, ego, para um lugar grande de ser comigo. Eu vi que eu tinha muito para ser para mim mesma. É, esse algo grande, é só o fato de eu ser, de eu me amar, eu não, eu não precisaria fazer mais nada, eu poderia sair por aí só sorrindo para os outros, que eu já estaria fazendo uma tremenda diferença. Então, é, isso não existe, é, eu não consigo expandir, porque nós já somos, é porque você construiu essa história, então você insiste em dizer que não consegue, mas que não é uma verdade, como a mãe Maria falou, é uma mentira. Você já é um ser expandido, se você sente esse algo grandioso dentro de você, é tão grande, eu sinto, mas não consigo, tem sentido isso para você? Eu sinto uma coisa, mas eu não consigo pôr para fora, mas espera aí, eu estou sentindo, se eu, só, se eu já estou sentindo, eu já estou colocando para fora, olha, olha onde as crenças limitantes colocam a gente. Quantas pessoas eu não atendo? A pessoa tá pegando fogo, tá numa energia enorme, gigante, conectada com o eu superior, aquela coisa, canalizando tudo, todo mundo que você imaginar. Aí a pessoa não vejo, não sinto nada, tô em dor. Eu falo, o que de onde você tirou isso? E a pessoa fica brava comigo, é porque você tá me desrespeitando. Eu, falo, eu tô falando que você é luz, eu tô vendo luz em você e você tá brava comigo como é que é isso e aí a pessoa vai acalmando vai tirando a defesa que a Nívea falou lindamente a defesa da dor né? a defesa dessa personalidade que sai para lutar com um facão desse tamanho pelo amor de Deus derruba esse guerreiro doido que a gente precisa de outros guerreiros aqui Rosilda você é a máxima contribuição da Terra só pelo fato de você ter nascido aqui e você ter se colocado nessa situação agora de despertar a consciência. Você já conseguiu. Só que você precisa acreditar nisso, né? E aí é com você. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Aninha? Ah, essa frase, ela ressoa, né? <risos> Quantas vezes a gente já conversou a respeito má... Mas... Nossa, mas eu gostaria de estar mais a serviço, não sei o é Bom, com duas crianças pequenas, com empresa, com toda a correria que todo mundo tem ali. Quando ficou claro para mim que eu sou a diferença, quando eu me mantenho em mim. Então, assim, estou no meu autoconhecimento, estou centrada, antes de sair né, de, da cama de manhã, se reconecta. E aí você sai espalhando quem é. E no amor, sempre, sempre, sempre. Porque o expandir não é expandir em trabalho, é expandir no ser. Você contagia, você transforma, você entra, a frequência do ambiente é outra. Você coloca uma palavra, você é ousado, né? Você, você traz ali é, um discernimento, uma consciência, uma luz, sem perceber o que está fazendo. Então... É perceber que somos instrumentos e isso é uma escolha. Perceber que é instrumento também é uma escolha. Porque a gente já nasce sendo. Né? É lindo. E, nós a cobrança saiu assim, ó. Somos instrumentos é o dia todo. Sempre. Todo, o tempo inteiro, gente. O tempo inteiro. É, é o sentir que faz você ser instrumento. Às vezes só de você ouvir alguém, é só o fato como a gente acabou de falar de você existir, sai todo esse fardo de deveres. Claro, a gente como humano quer realizar algumas coisas, quer fazer a gente tá aqui, tem que escovar os dentes, fazer algumas coisas aí na gente, senão a coisa demanda demais. Mas é, é lindo, você vive mais livre, sabe? E é nesse lugar que a gente está ajudando, tentando ajudar, né, trazendo as nossas experiências aqui, porque na verdade a gente não ajuda, são vocês quem escolhem se ajudar. Como a Regina falou que não tem mais vontade de estar aqui, né, na 3D, por ela não estar, por, por ela ela não estaria. Então essa depressão, Regina, mostra muito ah, dessa desistência, parte sua, né, de, de querer desistir, mas eu estou confiando muito na outra parte. Nessa alma linda que você tem, que, que sabe que não adianta. A gente tem que aceitar estar aqui e enxergar a beleza de estar aqui. Né? É... E a Re, a Re colocou uma frase aqui, né? A gente está buscando fora o que não somos nem capazes de nos dar. Mas só se trata disso, o tempo todo. Só que como tem essa distorção da falta... É... E a gente entende que a gente precisa do outro, de novo a dualidade. Né? Eu preciso do outro, eu preciso do externo para me suprir, para me completar, para me satisfazer, para me aquietar, para me preencher. A gente só segue replicando o modelo. É isso. É sempre quem pode se dar o colo, quem pode. Afinal de contas, quem sabe me melhor do que nós mesmos das nossas próprias dores? onde pega, né, e, e a gente tem essa tendência a buscar o, o colo fora, a ajuda fora, porque a gente entendeu que é assim em algum momento, uhum. né, é, é muito dito nesse sistema que nós vivemos, que a gente não tem o poder má, poder tá fora, a gente sabe que até em muitas religiões, por muitos anos, a informação é essa. E o início de tudo está aí. Somos, somos deuses, né? Está tudo aqui dentro. Se trata disso o tempo todo. Exatamente. Ni, Exatamente. obrigada por isso. Foi maravilhoso tá aqui com todos vocês, nossas pessoas é, trouxe muitas reflexões sobre ego, várias pessoas questionando sobre o porquê que a gente escolhe o sofrimento, muitas mensagens, assim, de verdade, assim, vocês são maravilhosos. É, a, a Regina está né, um pouquinho indignada aqui, mas está tudo certo. Sabe, gente, ó, cada um é exatamente isso. Cada um escolhe o que quer. Ninguém está falando que é errado estar mal. Muito pelo contrário, a gente está falando aqui para você verdadeiramente se olhar é, e encontrar caminhos melhores e infinitos dentro de você para você ficar bem. Né? Se a finalidade fosse só falar de sofrimento, ó, a gente está lascado mesmo, então tá bom, deixa eu desligar aqui, que não vale a pena viver, então a gente não chegaria em lugar nenhum. Então a finalidade aqui é compreensão para todo mundo que tá todo mundo no mesmo barco sair desse lugar para encontrar esse outro lugar que existe dentro de nós então cada um sente da maneira como acha que tem que sentir e a gente só tá trazendo um ponto de apoio que você realmente pode escolher o que você quer tá bom e é uma delícia libertador porque Nada mais fora afeta, né? Você fica tranquilo porque você já sabe a estrutura do que você é. Você não agrada mais, não precisa agradar ninguém. Você fica de boa mesmo. E, e eu torço muito para que todo mundo chegue nesse lugar. Ai, vai ser delicioso. Todo mundo livre numa conversa, a gente saindo para comer uma pizza, hum. dando risada. Tchuchu, tchuchu, livre. Livre, sem prisões internas. E sem nenhum tipo de doença no futuro aqui. Né? A gente vai chegar lá. Mi obrigada, viu? Maravilhosa. E obrigada a cada um de vocês. Vocês são lindos. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Nada mais valioso do que a troca. A gente veio para cá para isso. Exatamente. É a Ó, vou encerrar a transmissão. Um beijo.